Mantra judaica-cristã da agraciação e da gratidão. Graças a Deus, amadas irmãs e amados irmãos. Sou Edivaldo Oliveira e desejo-lhes saúde, felicidade, paz e riqueza sob a luz do nosso Deus. Eu lhes convido a orar pedindo ao Deus Criador Através de uma mantra judaica cristã da agraciação e da gratidão. Dando graças por tudo e em tudo sendo agraciados. E já lhes peço que se inscrevam nesse canal. Divulguem essa oração. Toquem o sininho e assim serão alertados dos novos vídeos de orações. Agora então irmãos e irmãs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 em tudo sou agraciado, porque por tudo ofereço gratidão. Sim, Deus Criador e Senhor de tudo, porque somos agraciados com tudo que o Senhor nos concede, oferecemos-lhes gratidão. Gratidão, Senhor. Graças, Deus. Inscreva-se em nosso canal. E se gostou do vídeo, toque o sininho, assim será alertado dos nossos vídeos de orações.